Hoje, a nossa conversa é com a professora Nikele Winter. A professora Nikeli é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui mestrado em História do Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense.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 governantes, sofredores e curadores no sul do Brasil. Trata sobre a pandemia do cólera de 1855. Atualmente, a professora Nikele é professora do Departamento de História da UFSM e dedica-se a investigações de questões que envolvam gênero e a história das mulheres na época contemporânea. E é também escritora de ficção, autora de Territórios Invisíveis, que é um romance infanto-juvenil, finalista do Prêmio Argos de 2013. Guanabara, Real e Alcova da Morte, vencedores dos Prêmios Leblanc e Ages de, 19, de 2017. Viajantes do Abismo, finalista do prêmio Jabuti e vencedor do prêmio Odisseia de 2020. 19 mortos, vencedor do prêmio Assorianos 2021 e de Guanabara Real e o Covil do Demônio de 2022. Seja muito bem-vinda, professora Nikelin. É um prazer em tê-la conosco. Professora Nikellin, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Professora Nikellin, nós temos uma pergunta que nós, em todos os programas, iniciamos a entrevista, uhum. que é o que dá título ao nosso programa. Então, professora Nikellin, o que te move... Olha, eu sempre achei que eu precisava estar muito apaixonada por alguma coisa para que eu pudesse me dedicar a ela. Uh, e eu acho que, a, a, inclusive a minha experiência universitária foi um pouco nesse sentido, porque quando eu fiz vestibular, e eu fiz com 17 anos, que é um acho que a gente é muito jovem, com 17 anos, para fazer né, a escolha de uma carreira, eu entrei no curso de Direito. E foram três semestres, não cheguei a completar o terceiro, porque justamente isso, eu não tinha essa paixão. Não, não me movia, não me levantava da cama. Uh, e aí eu acabei fazendo a transferência para o curso de História, que sempre foi o que eu gostei, sempre foi o que eu era apaixonada. Então, é, é aquela coisa que também dizem a gente, pra gente que é muito, é, às vezes, equivocado, né? Se você gosta de história no colégio, as pessoas te dizem faz direito. Ah. É, ou se você gosta de biologia, as pessoas te dizem faz medicina. E, e eu me lembro que eu tenho uma amiga que é professora, inclusive, também da. da da Federal aqui, só que no, no campus de, de Palmeira das missões, e ela dizia, mas eu não quero fazer medicina, eu quero fazer biologia, porque é de biologia que eu gosto. E, mas eu não tive essa clareza, né? foi ter lá no terceiro semestre de direito. Então eu sou uma pessoa movida por coisas que, que me apaixonam. Uh, eu não sei fazer coisas no automático. Nossa, Que legal! <risos> Uh, a gente ouviu a descrição né, do teu currículo, resumido no que está no Lattes. Mas quem é a Nikely? O que não está no Lattes? Nossa! As primeiras Eu... perguntas são as mais difíceis. Bem, pessoal, também. Tá uhum. É sei, acho que eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, aqueles valores assim, que uh, aprendi em casa né, e, e que valoriza essas coisas, né, uhum. uh, honestidade, capacidade de trabalho, fazer, tra fazer aquilo que a gente se propõe com seriedade, com uh, vontade, com engajamento, Uh, não passar por cima de ninguém, acho que são, são valores importantes, assim, uhum. que é, me definem muito, muito, é, de forma muito basilada, assim. É, eu me considero também uma pessoa bastante corajosa, no sentido de que quando eu quero uma coisa, eu vou e faço. Né? É, e e eu não vou selecionar algo porque é mais seguro, ou porque é uh, mais tranquilo, eu vou selecionar aquilo que eu quero, justamente uhum. por, por essa coisa da paixão, por essa coisa de, de, de querer estar envolvida em alguma coisa. Então, acho que são elementos que me definem. assim E eu sou muito criativa também, eu não, não tenho... Acho que às vezes que as coisas ficaram mais chatas né, na, na, na minha vida de, de, de trabalhadora. Assim, foi quando eu não podia uh, estar criando e, e, e me colocavam num, num modelo de trabalho muito quadradinho, muito regular. Assim, né? a, a minha ex-coordenadora de curso, quando eu trabalhava na FN, ela brincava que eu gostava de inventar moda e que ela gostava de <risos> surfar nas modas que eu inventava. Ai, que interessante. Professora Nikeli, nos fale um pouquinho dessa tua trajetória como professora, historiadora e escritora. Pois é. Sabe que das, assim, das coisas que eu comecei a, a, a fazer, uh, ser professora era a única coisa que não estava na minha, na minha agenda. Uh, era mais forte para mim a coisa da pesquisa e a coisa da, da escrita literária. Era um elemento sempre uh, que sempre me puxaram de uma forma ou de outra. Mas, uh, no Brasil a gente ainda não tem né, essa possibilidade, agora tem, na verdade. Né? Ah, já existem pessoas que conseguem viver de escrita, mas é um caminho complicado, né? e, e talvez um caminho até recente, quando eu já. Quando talvez esse caminho se delineou, eu já tinha uma carreira também como historiadora. Então. Uh, acabou que eu primeiro me dediquei a ter uh, uma profissão que me satisfizesse em termos né, uh, dessa vontade de pesquisa, de conhecimento, de curiosidade, mas que também tivesse um fim de mês regular. Uhum. Né? E depois comecei a dar voos com a escrita, porque... Eu sou uma contadora de histórias e eu gosto de contar histórias, elas é, ficar dentro de mim e acabava sendo muito é, irritante, principalmente para as outras pessoas. Meu marido achava que eu ficava muito chata quando eu escrevia. Então, escrever também era uma forma de colocar esses elementos dinâmicos né, para fora. E a escrita, e a... começou primeiro a escrita assim, ó, mais acadêmica como historiadora ou como escritora de literatura fantástica? O que, que surgiu primeiro? A escritora de literatura fantástica porque eu escrevo desde os 12. Ai, que interessante. <risos> eu sempre escrevi. É, sempre, eu sempre tive cadernos de escrita, desde muito, muito novinha. Assim. E, bom... A minha mãe sempre conta a história, de, e ela guarda uma carta que eu escrevi com sete anos, prometendo que um dia eu escreveria um livro oh, para dedicar para ela. <risos> e, uh, depois, uh, acho que quando eu tinha uns nove, eu corrigi toda a carta, porque tinha erros de português, então eu fui lá e corrigi. <risos> mas ela guarda até hoje essa carta né, de, da, da promessa então sempre foi algo que eu quis que eu busquei uh, desde muito muito jovem mas quando eu entrei na faculdade de história uh, ela é uma um curso muito exigente às vezes as pessoas que até as pessoas que escolhem história uh, se enganam um pouco é um curso que te exige muito, muito tempo de leitura, muito tempo de conhecimento. É um conhecimento muito técnico, que né, exige que a gente domine vários autores, várias linhas de pesquisa, várias metodologias, teorias, etc. E, então, foi durante o tempo que eu parei mesmo de escrever, Uh, e fiquei me dedicando mais à minha formação, uh, até o mestrado, porque, de fato, o meu mestrado uh, já é uma produção de uma escrita que, embora seja acadêmica, uh, como eu me baseio, uso como roteiro um processo criminal do século XIX, ele tem alguns elementos uh, a forma como ele foi construído, que lembra um pouco uma coisa... Várias pessoas vão pedir ah, porque não transforma num romance, porque tem né, é, esses elementos, como é que a gente pode dizer, folhetinescos. Uhum. Né? Ah, e, mas eu acho que foi durante o doutorado aí que realmente é, a escrita voltou com muita força. Uh, eu comecei a, a escrever uh, literatura fantástica para descansar da escrita da, da história, uh, até porque a minha pesquisa né, com pandemia e com história da saúde era muito exigente em termos, uh, inclusive emocionais, assim, para trabalhar com doença e doente, né, é, um, é uma coisa pesada. E, então, acabava sendo minha hora de, de relax, era escrever. E quando eu estava terminando a tese, né, já, já tinha entregado, me lembro que eu estava caminhando com meu marido e eu disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, entreguei a tese, agora eu vou escrever um livro de ficção. Eu já tenho os personagens, já tenho um início de história, e aí comecei a falar, comecei a falar, e aquilo, quando viu, né? acabou levando mais tempo do que eu pretendia a escrita. Acho que a escrita sempre leva mais tempo do que a gente pretende. Eu levei seis anos, mas nesse meio tempo, né? eu tive filho, o bebê foi prematuro, né? uma série de... E aí, quando o Miguel tinha três aninhos, dois para três aninhos, aí sim, aí eu lancei o meu primeiro romance. E a partir daí também não parei mais. Ai, que legal! <risos> uh, quando tu, tu começa a imaginar uma história, ela já, te, já tem assim ó, uh, início, meio e fim, eu te pergunto isso porque eu escrevo para o teatro. Então, quando eu começo uhum. a escrever, eu tenho uma ideia e quando começo a escrever ela muda totalmente. Eu digo assim: aqui é <risos> os personagens ganham vida e vão por um caminho que eu jamais imaginei quando iniciei. E tu, quando começa a escrever, tu já tem delineado essa história ou ela vai se tomando rumos que tu não imaginava no início? Qual é o teu processo criativo? É, é, é, depende muito, para te falar a verdade, depende muito da história. Uh, tem histórias que já vêm completas, né? tem histórias uh, que eu tenho um, uma imagem de início e, e, e aí, à medida que eu vou escrevendo, eu vou vendo o que, que a história vai pedindo, o que, que a história vai querendo. Mas também acontece muito isso, de você ter uma ideia e, quando chega no fim, não é bem assim, né? você tem Os personagens ganham uma vida própria, ah, né? É. Exatamente, eu tenho essa impressão, assim, ó, que no momento que lança no papel eles tomam rumos próprios. Sim, verdade. Sou... Tem gente que diz que a gente não é psicógrafa, né? <risos> Exatamente. Mas é uma coisa por aí, assim. Uh, você estava falando na, na tua tese, né? Da, da tua pesquisa sobre uh, a pandemia. Uhum. Estamos, né? No, no, ainda num processo pandêmico... Uh, Tu analisando essas duas pandemias, né? A que tu pesquisaste, que é de 1855, e a de hoje, a que nós tivemos do Covid. Uhum. Uh, tu percebe avanços ou retrocessos? Tem como comparar? Eu cheguei a fazer algumas falas uh, comparando e, e, e saiu um artigo também num evento... Uh, na sequência de um evento que teve na, na Unicinos. Uh, quando ainda tinha PPGH na Unicinos, a perda terrível para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. É. Uh, e a gente fez um, um, um evento justamente falando né, da, da, de pandemias, uh, e aí foi possível, pelo menos para mim, traçar algumas comparações a principal delas uh, tem a ver com o que já foi traçado por, por pesquisadores uh, de outras regiões do mundo, uh, quem faz um quadro, inclusive é um quadro que a gente chama de teatral, né, porque ele é feito em atos. Uh, o Charles Rosenberg, que é um historiador norte-americano, estadunidense, ele fala... Uh, de que as pandemias e as epidemias elas se desenvolvem nesses atos, né? Primeiro ato é aquele que o das notícias, em que as notícias começam a circular e você começa a ter diferentes reações no mundo social. É, o segundo ato é o não vai chegar. Ela não vem, ela não chega, ela não não nos alcançará, está longe demais. Uhum. Uh, o terceiro ato é justamente o momento da negação. Né? Embora a, a pandemia nos alcance, as pessoas negam que ela está aí. Uhum. Né? É o, a parte do negacionismo. Uhum. É, se recusam especialmente a fazer uh, aquilo que uh, sejam as autoridades médicas né? Sejam a, as autoridades uh, governamentais dizem façam isso para que a pandemia não se espalhe e as pessoas se recusam porque dizem que não está aí. Né? E a gente viu muito isso. Uhum. E depois a gente passa para um momento de. Uh, que é aquele momento do horror uhum. né? em que a mortalidade alcança níveis estratosféricos e que as pessoas têm que lidar com a dor, têm que lidar com o luto, têm que lidar com o fato de que o sistema de saúde ou né, a, a, as formas de atendimento daquela determinada época e região se desestruturam, porque não conseguem dar conta. Né? A sociedade se desorganiza. Uh, e depois nós temos... A, a última parte, que é a busca de responsáveis. Claro, se a gente joga isso na Idade Média, né, a busca de responsáveis cair em cima né, uh, da, dos excluídos da sociedade. Né? Eram as bruxas, eram uh, os judeus, eram né, aquelas pessoas que estavam fora do todo social, porque você precisava de um bode expiatório. Mas a gente ainda vê esses elementos, embora sim, né, nós tenhamos avanços científicos o suficiente para termos uma narrativa uh, científica a respeito da doença e que nos permitiu, por exemplo, uh, colocar toda a como é né, que a gente pode dizer, mas tudo a inteligência pesquisadora do planeta a trabalhar para uma vacina. Uhum. Eu acho muito engraçado hoje, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, onde já se viu? Nunca vi sair uma vacina em um ano. Nunca, o planeta inteiro trabalhou para uma vacina. E não partiram gente... do zero, né? É Eles tiveram, errado. partiram já de muitos anos de pesquisas. De pesquisas, de possibilidades e assim, com testes no mundo todo, se testou na universidade, no, no, no USM né, o nosso hospital fez testes, participou das pesquisas, assim, foi o mundo inteiro, uhum. não foi uma coisa que saiu do nada, né, do zero para uma vacina em um ano, é, é um... É um desconhecimento muito grande de como funciona a ciência, e de como funciona a pesquisa, porque tanto a ciência quanto a pesquisa são acumulativas, né? e é justamente por essa acumulação que a gente consegue. Então, assim, o problema, vejo, né, eu como alguém que pesquisou algo que ocorreu há 150 anos atrás, é que a ciência andou muito. Mas a gente, como humanidade, não anda tanto assim. Ah. Ah. Sim, a, a vacina, uh, pais não levando as crianças para vacinarem, né? o risco do, do, de doenças como a poliomielite retornarem, hum. uma doença gravíssima que tinha sido erradicada está correndo o risco de retornar pelo negacionismo. Então, é uhum. O sarampo, né? Uh, os Estados Unidos, que, que é um país em que avançou muito é, a, a ideia antivacínica, está sofrendo com o retorno dessas doenças uh, que eram para já ter sido vencidas, eliminadas, né? Se as pessoas. Uh, eu sempre dizia, e dizia em aula, né? Que Uh, porque eu estava tentando justificar a mortalidade infantil uh, dos períodos anteriores às vacinas e a, ao incremento da nossa alimentação, né? que são duas coisas que vão ocorrer meio que paralelamente. Você tem um incremento geral da alimentação e, e uh, uma diminuição global das fomes, mas também você tem... Né, o incremento da vacinação. E, e eu estava justificando isso em sala de aula, por quê? Porque a mortalidade uh, até final do, do século XVIII, e isso eu estou falando da Europa, era uma coisa absurda, assim, de... Se falava, né, claro que as estatísticas são muito díspares, né? Mas alguns autores chegavam a falar de uh, se chegar duas crianças à fase adulta, de 10 nascidos. Tá? Então, era um, era um troço muito... E aí eu, eu me lembro que eu costumava justificar isso em aula, e dizia assim, para os meus alunos e alunas que eram pais ou mães, eu dizia, vocês vejam quantas vacinas a gente precisa dar até os dois anos. Né, que é quando começa o, o sistema imunológico da criança estar realmente pronto, para que os nossos filhos cheguem a fase adulta. E na época eles concordavam comigo. Ah, e é. aí depois vem, vem, vem toda essa onda né, baseada em uh, um estudo que já foi comprovado várias vezes, foi um estudo falso, feito nos anos 90, é, que, que falava contra a vacinação. Então, assim, é... Um... Mas a luta da vacina também é longa, A gente, tem bons uhum. livros sobre isso. Uhum. E temos que continuar essa luta, né? Pois é. <risos> Professora Nikelli, pesquisas arqueológicas comprovam que nem sempre vivemos em um sistema patriarcal. Que as primeiras civilizações pré-históricas, elas viviam em um sistema sem hierarquia e subjugação do outro. E sem diferenciação de gênero. Os fazeres e produções eram compartilhados. Como o patriarcado, ele se instaurou e ganhou força? Infelizmente, se perpetuando até os dias de hoje. Olha, essa é... <risos> Essa é... Porque, na verdade, assim, né, há uma grande quantidade de pesquisas e, e de teorias e, né, tentando responder essa, essa ideia. Algumas das mais uh, aceitas envolvem a questão da formulação da ideia de propriedade privada, e o fato de que, quando se passa né, a, a ter a propriedade privada, uh, imediatamente, pelo menos dentro dessa lógica, se cria a ideia de que é preciso controlar o surgimento da próxima geração. E a melhor forma de controlar o surgimento da próxima geração é controlando os corpos das mulheres. Uhum. Há uma, uma, um dado né, dentro das teorias e das pesquisas, e a gente vai ter autoras e autores que vão em direção à ideia uh, do estabelecimento do poder uh, patriarcal na com formação das famílias. E veja, isso tem, assim, a gente ainda não conseguiu se livrar uh, das formulações do século XIX a respeito disso. Porque o século, no século XIX, uh, o patriarcado, quando ele é criado dentro né, uh, uh, da academia, criado no sentido de conceito, uhum. tá? quando o conceito é pensado na academia, ele é pensado como um conceito evolutivo, no sentido de que sociedades sem isso eram mais atrasadas do que sociedades patriarcais. Uhum. Então isso está né, na base do pensamento uh, científico de humanas, e é muito difícil a gente ainda quebrar com isso. Mas assim como você vai ter autoras e autores que vão tentar elucidar como é que se forma a estrutura que condiciona o poder ao masculino, eu já tenho atualmente ido em direção a, a um outro pensar, de que mais do que o poder masculino, por quê? E eu vou, eu vou explicar por quê. Mas mais do que o poder masculino, são sociedades muito preocupadas com o controle do corpo. Uhum. Em especial, do corpo feminino. Não quer dizer que não se controle o corpo dos homens. Sim, mas mais o das mulheres para poder controlar a geração. Isso pode se traduzir em poder dos homens ou não. Você vai ter também sociedades que não tem acentuadamente uma estrutura patriarcal, e ainda assim tem uma série de regras que condicionam e conformam o corpo feminino. O corpo feminino não é livre. Ele não é livre para gerar, para parir, para não gerar, para não parir, ele não é livre. Né? E a gente tem que rabiscar para achar uma sociedade em que esse controle não existe e que haja uma certa liberdade em relação a isso então é, é uma, uma resposta bem complexa e que você vai ter várias linhas, mas eu tenho me focado mais em pensar que o controle feminino é superior, o controle do feminino é mais forte do que a construção do poder conectado ao masculino hum nossa, esse primeiro bloco passou voando. Nós vamos ter que chamar o um intervalo e logo retornamos.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 Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Nikele, nos conte um pouquinho uh, como surgiu o movimento feminista. Onde, como, quando surgiu essa ideia do movimento feminista. Bom, a gente tem uh, momentos, existe uma história... Né, que a gente chama, sei lá, a história oficial, né, mas hoje já se tem repensado, inclusive, isso. Uh, a história oficial geralmente fala em ondas, né, uh, hoje já se pensa em outros elementos, uh, a ideia de rizoma, né de que você tem uh, algo que se enraiza e que essas raízes vão crescendo, mesmo em momentos em que não está aparecendo, as ideias estão né, se espalhando de alguma e outra maneira. Uh, há pensamentos hoje sobre os proto-feminismos, né, e que esses uh, apareceriam em algumas uh, pensadoras europeias, e hoje a gente tem todo um resgate sobre as filósofas, né, que por muito tempo foram absolutamente ignoradas, apagadas, silenciadas dentro da nossa história da filosofia. Hoje a gente já está num processo de recuperação dessas mulheres. Então a gente hoje pode falar de proto-feminismos uh, e algumas, algumas autoras vão impor, a, colocar a, a grande raiz da coisa uh, muito antes da luta pelo voto. Né? vão colocar, por exemplo, na, na Reforma. Por que a Reforma Protestante? Porque na Reforma Protestante, as mulheres passam a ler. A ideia da Reforma é que você poderia chegar a Deus apenas lendo a Bíblia, não necessitando ter um intérprete. Né? Uh, e até mesmo lendo a Bíblia e percebendo dentro dela que várias coisas que ali estavam eram metáforas, que se podia olhar o mundo de outra forma. Né? Uh, e dentro dessa ideia se começa um processo de alfabetização, que até então muitas mulheres eram proibidas, elas dependiam... Né, de ter pais ou maridos que, que, que focassem nisso. Então, a ideia de começar a alfabetizar com, em maior quantidade vai aparecer mais aí. E já aí a gente vai ver algumas pensadoras escrevendo, trocando cartas, né, colocando elementos. Tem uma pensadora inglesa que eu acho muito interessante, que quando uh, cai o rei Carlos I da da Inglaterra, ela diz, mas por que, que a gente pode derrubar o rei, mas não pode derrubar o marido? <risos> Porque a questão de poder estava ali, uhum. né? e, e ela já começa, então, um processo de questionamento, e isso vai aumentando ao longo, né, uh, Ali no século, final do século XVIII, nós vamos ter várias pensadoras iluministas se apropriando do iluminismo, se apropriando da ideia de que a diferença entre as pessoas era uma diferença educacional e que, portanto, se deveria reivindicar uma educação igualitária uma educação que homens, na qual não houvesse diferença. Né, do que se ensinava para os homens e para as mulheres. E essas mulheres vão ser né, as grandes mães do, do pensamento feminista. E, ao longo de todo o século XIX, a gente vai ter pensadoras, né, mas, ao mesmo tempo, uma reação muito forte do mundo social. Na maioria das vezes, elas foram classificadas como loucas. Uhum, né? Então mas não quer dizer que elas não existiram ou que elas não estiveram ali, elas ocupam de forma muito significativa o século XIX para no final do século XIX, quando se tem, então, uma efetiva conquista né, nos países mais democráticos da questão do voto, elas passam a dizer que elas não podiam estar sujeitas a leis que não fizeram elas não podiam pagar por uh, uma legislação com a qual elas não concordavam porque elas não participaram dos debates dessas legisla dessa legislação. E aí a gente tem né, aquela efervescência que foi chamada de primeira onda do feminismo ou feminismo sufragista, que né, se espalha em especial pela Europa e América do Norte, mas que com o tempo, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial e das conquistas né, das, dos primeiros países ali que vão conquistando o voto feminino, ela, isso começa a se espalhar né, por outras regiões do mundo e inclusive vai estar junto com os movimentos uh, uh, de descolonização né, de várias, várias esferas, do mundo. no Brasil vai chegar nos anos 30 então o sufragismo ele permanece né até meados do século XX, e aí a gente tem né um, um, um refluxo você pode dizer com a segunda guerra mundial que é algo também que toma uh, o país inteiro, o mundo inteiro mas quando se termina a, a segunda guerra mundial tem uma geração de mulheres muito ciente dos seus poderes e das suas capacidades, e essas mulheres elas vão exigir para suas filhas né, um maior espaço, especialmente dentro das universidades, e esse espaço dentro das universidades nos anos 50 e 60, é que vai originar várias mudanças, inclusive na forma de pensar e no pensamento das humanidades, trazendo novos objetos, novas abordagens, novas ideias, e explodindo na efervescência né, da segunda onda dos anos 60, em que, então, já munidas né, de outros elementos, uh, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, uh, se vai ter uma maior reivindicação, eu digo uma maior porque não quer dizer que não houvesse antes, tá? uhum. Houve uma, mas uma maior reivindicação a, a, ao direito ao seu próprio corpo, à sua sexualidade, a, à escolha né, de seus parceiros ou parceiras de vida, que eram coisas ainda vetadas, as mulheres mesmo na década de 60. E sobre essa, a questão da mulher no mercado de trabalho, como percebe essa questão? Existe um, um, um pensamento, né, bem muitas vezes equivocado, e a gente, eu já repeti isso, né, de dizer que Uh, as reivindicações, por exemplo, das sufragistas iam em direção a poder entrar no mercado de trabalho. Isso é uma falácia. Em primeiro lugar, porque as mulheres nunca estiveram fora do mercado de uhum. trabalho, né? especialmente as mulheres pobres. Uhum. Essas, então, né, sempre trabalharam uhum. muito o que nós estávamos fora era da possibilidade de ganhar salário, da possibilidade de uh, ter carreiras né? e de sermos reconhecidas como profissionais. Mas jamais estivemos fora do mercado de trabalho. Mais do que isso, as mulheres que ficam em casa, elas não ficam sem trabalhar, ah, elas é. estão trabalhando, e o trabalho não pago dessas mulheres, traduzidos né, na, na nossa sociedade como amor, uhum. é uma das bases, inclusive, da acumulação de, primitiva do capital. Né? Aí surgiu a leitura da Silvia Federici, que é uma historiadora ítalo estadunidense e que desenvolve muito bem essa ideia né, sobre a questão do trabalho não pago das mulheres e o quanto uh, todo o desenvolvimento do mundo capitalista se beneficiou desse trabalho não pago. E que se criou todo um discurso ideológico para dizer coisas como né? isso é amor, isso é cuidado, isso faz parte da natureza feminina, né? como se todas nós viéssemos com o gene embutido né? da maternidade, de lavar a louça. De... <risos> Eu falo maternidade porque a maternidade também é algo que se aprende, né? a gente aprende a ser mãe o tempo todo. Mas... E que... de operar a máquina de lavar, né? porque também parece que esse é um gene, né, que só tá ligado ao cromossomo X, ao é segundo cromossomo X não ao primeiro. Mas são elementos super importantes assim da gente, quando a gente pensa uh, trabalho e mulheres, né, não pensar como coisas desconectadas ou que plim, apareceram porque uh, as feministas inventaram que a mulher tinha que trabalhar fora não é por aí, né, o que as feministas queriam, querem ainda, é que todos ganhem pelo trabalho feito. Uhum. E, e como nós, professores, nós, pais, podemos uh, colaborar com essa luta por igualdade, porque essa luta é de todos, né? Com certeza. Então, o que, que a gente pode fazer... Eu acho que a gente tem que, antes de tudo, pensar cada vez mais uh, num, num modelo educacional que seja equitativo, né? que uh, permita-se pensar uh, as mulheres não como um outro, mas como uma parte integrante do da humanidade, eu faço sempre aquela ressalva, pelo menos né, para as minhas alunas e alunos, digo, não cheguem na escola e uh, falem o homem no sentido de humanidade. O homem fez isso, o homem fez aquilo. Tenham cuidado com a linguagem, porque quando vocês dizem isso, vocês acabam convencendo as alunas de que elas são, de que elas não criaram nada, o que é uma mentira. E a, convencendo os alunos de que o mundo se fez sem a participação das colegas deles, o que também não é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem. Eu acho que buscar uma linguagem... Uh, e vejam, não estou nem falando de uma linguagem neutra, não é nem isso. Né? Eu estou falando de uma linguagem que seja realista. Né? Nós, mulheres, compomos 50% da humanidade. Uhum. E o mundo existe dessa forma porque tem a nossa participação, para o bem e para o mal. Uhum. E construir isso, né? eu sempre clamo por uma nova narrativa histórica. Eu digo que a, a história que nós temos, ela ainda é muito focada num ser humano genérico, que não tem nada de genérico, uhum. que acaba sendo né, uh, uh, o homem branco, né, pai, proprietário, etc. Que né, se a gente raspar bem é isso que está ali e que as mulheres, os indígenas, os negros, as negras, eles são nós somos o, o, o grupo que fica do lado de fora e a gente tem que criar uma narrativa que inclua, que fale né de todos esses grupos como conformadores, criadores, elaboradores uh, da, da história humana como um todo. Então, acho que o nosso papel enquanto profissionais da educação é buscar essas novas narrativas, contar uma história diferente. E ao contar uma história diferente, nós estaremos formando gerações que olham o mundo de forma diferente. Talvez a gente não veja o final dessa história. Não veremos. Mas a gente, pelo menos, vai botar nossa gotinha ali. É uma construção, né? Exato. Uh, existe tanta polêmica nessa questão dos do, do aos termos uh, de gênero neutro. Mas eles, eles colaboram para essa questão da igualdade? Col uh, colaboram? O que, que tu pensa sobre isso? Né? a questão do todes uh, uh, em vez do a ou do o ou e uh, isso colabora porque existe tanta polêmica nessa é uma polêmica grande uh -huh. eu acho que a língua é dinâmica tá a, a, a língua falada é dinâmica uh, existe vários pontos né uh, quando as mudanças vem do todo social, né, que está sempre mudando. Nós não falamos uh, como os nossos avós falavam ou como, uh, né, os nossos bisavós falavam. Nós temos uma outra articulação. Os jovens têm outra, né? Quem quem tem filhos jovens, a gente às vezes tem que pedir tradução. Uhum. <risos> As pessoas não precisam se preocupar tanto. A grande polêmica é porque dessa vez uh, essa produção de um novo sentido para a linguagem vem de grupos excluídos uhum. e de dentro do mundo acadêmico. Que aceitou as ideias desses grupos excluídos uhum. em muitas, muitas vezes. Né? Então, isso, isso é um problema. Uhum. A... Ah, uh, Pessoas dizerem né, uh, palavras de baixo calão uh, em rede nacional não tem problema. Em reunião né? oficial. É, mas dizer todos, ai, uhum. né, vira um problema. Então é sempre, como em tudo, né? nós temos aí uh, vários, várias questões, mas também uma disputa de narrativa e uma disputa de poder. Uhum. Quando a gente fala de linguagem, a gente também está falando de poder. Quando eu digo eu me recuso a usar uma linguagem neutra ou uma linguagem inclusiva, eu estou botando o pé em cima de uma ideia de poder na qual, com a qual eu me identifico. Exatamente. Exatamente. Uhum. Uh, os professores de história têm um papel relevante na construção de seres reflexivos que apreendem a realidade e a transformam em conhecimentos. As ciências humanas na educação básica vêm perdendo carga horária uh, cada vez mais, e isso é muito triste. Como desenvolver a, a criticidade e a reflexão com tão pouca carga horária? É um grande desafio. E, e ao mesmo tempo, mesmo com pouca carga horária, a, ainda desenvolvemos um trabalho suficientemente incômodo para, algumas vezes, sermos apontados como inimigos no mesmo... <risos> Verdade. Né? ...dos poderosos, quando a gente faz justamente o nosso trabalho. Né? Uhum. Que o nosso trabalho vai muito além de, de ensinar uma narrativa história, histórica. Né? O nosso papel é ensinar os jovens, as crianças, a pensarem por si mesmos. E isso é incômodo. Então, também acho que é um, uma briga e uma luta de longo prazo. Tá? Não, não é de hoje que, que, que, o, que, o, que o nosso trabalho é atacado, então é, é uma luta de longo prazo. Mas é aquela coisa, né? a gente sabe que tem, que tem que fazer, que é algo que é importante para o futuro para o nosso futuro, para o futuro da humanidade, né? não apenas dos nossos filhos, mas da humanidade. Uh, e hoje é interessante que muitas áreas, inclusive tecnológicas, né, já não conseguem se pensar sem as áreas de humanas. Eu vi um... um agora chamam de CEO... Na, de uma empresa de tecnologia, dizendo o seguinte, né? eu posso confiar na minha equipe técnica para criar tecnologia, mas saber onde, quando e como aplicar e como isso vai melhorar ou piorar a vida de alguém, eu preciso consultar o meu pessoal de humanas. E eu tenho uma equipe de humanas. E aí ele começa a mostrar assim, que aquela empresa de tecnologia tem um grupo de sociólogos, historiadores, filósofos, etc., unicamente para analisar impactos e imaginar que tipos de tecnologias são importantes para a vida das pessoas. É impossível um trabalhar sem o outro. Mas a gente ainda não conseguiu romper a barreira né, do tecnicismo brasileiro, de achar que né, basta aumentar uh, as horas de matemática, me desculpem, os professores de matemática, não estou de forma nenhuma desfazendo o trabalho de vocês, mas é o discurso, né, de que se você aumentar as aulas de matemática, você vai ter então uma nação hiper desenvolvida e não é por aí, nenhum. desenvolvimento sem pensamento e sem cuidado humano, não é desenvolvimento. É acumulação de capital para um grupo, e enquanto o resto come sobras, uhum. ou não come. E como diz o Cipriano Luqueze quem não pensa é pensado por outros, né? Daí Exato. dá para a gente entender o porquê que vem uma mensagem lá no WhatsApp do primo, do vizinho, do cunhado... <risos> dizendo, né, às vezes absurdos, como esse da, das vacinas, né? Questionando a questão das vacinas e as pessoas acreditam. Então daí dá para entender, né? É, Sra. É. Uh, eu tenho 22 anos na educação básica, né? E eu ouvi assim, ó, uh, duas uh, disciplinas que sofriam maior preconceito. A matemática, que era muito difícil, e a história, que era muito chata. Cansei de ouvir essas questões, assim, né, de que a história é chata. Como a gente pode encantar os alunos, mostrar que a história é fundamental, que tudo tem uma história. Né? Estamos numa rádio fazendo uma entrevista. Mas que uh, uh, toda essa questão, isso é possível porque tem uma história por trás. O garfo que a gente usa para uhum. se alimentar tem uma história. Tudo tem uma história. Tudo é tem uma história. E como é que a gente rompe esse preconceito <risos> com a história? <risos> pois é, eu não sei porque... Eu, eu sempre brincava quando alguém me dizia que a história era, era chata... É, a minha brincadeira não foi meu aluno. Ai, ah, eu também <risos> dizia isso. <risos> Porque a verdade é que depois que a gente é, trabalha é, né, e, e, e, e traz essas novas perspectivas, e você deve sentir isso uhum. também, essa disposição muda. Uhum. Né? Essa disposição muda quando ela se torna... Né, perceber. Então, assim, eu, eu sempre trabalhei muito na formação de professores para incrementar essas possibilidades, né? Então, eu já trabalhei com uh, história da moda, história da alimentação, história do amor, história da... do perfume, uh, né? história do lixo, várias outras coisas. E aí, eu... eu e era muito interessante ver os meus alunos aplicando isso em sala de aula, né, a brincadeira de dar uma aula com um bombom, né, vamos ler os ingredientes do bombom, vamos ver o que é preciso para ter um bombom, né, então tinha é que saem todas essas coisas, como é que elas chegam a um lugar, né, qual é a história desse, daquele ingrediente, de onde é que ele foi, de onde é que ele veio, como é que ele viajou, como é que ele chegou até aqui, né? Ah, todo mundo gosta de pizza? Ótimo, de onde é que vem a pizza? Vem da Itália. Como é que ela veio da Itália? Vem uhum. voando? Não, não vem voando. Então, é, são coisas, né, aproximado, cotidiano, e a gente tem instrumentos para isso, né? Talvez seja tanto por isso que querem tanto nos atrelar a, a determinados livros, a determinadas formas de dar aula, né? porque aí a história fica chata, e se a história é chata, você tem argumentos para diminuir as horas de história. Uhum. Eu até brincava quando estava em sala de aula trabalhando com história, que o meu grande objetivo como professora de história era que se no final do ano o aluno não saísse odiando a história, eu já, <risos> <risos> já me realizaria como professora. Eu professora Nikelin, uh... infelizmente o nosso <risos> tempo está acabando... Realmente, essa hora passou assim, ó, voando, está uma conversa tão gostosa, mas, infelizmente, precisamos acabar com o programa de hoje. Mas eu gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. A ah, é mensagem... Descubram e redescubram a leitura. A leitura nos forma, nos informa. Mas leiam coisas boas, bem referenciadas, né? com, uh, com olhares diferentes. E se arrisquem a olhar o mundo através desses olhos diferentes. Que lindo! Uhum. Professora Nikelin, quero te agradecer, assim, ó por esse pela infinidade de conhecimento que a senhora nos transmitiu nessa uma hora realmente foi assim ó um programa muito legal de muito aprendizado te agradeço eu que agradeço o convite querida foi um prazer o T-Move vai ficando por aqui eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Jean e direção de rádio de Jonathan Ferreira.